Quando estava pintando a Vitória do Lula, desencadeou-se uma uma guerra de nervos realmente muito forte. O Brasil vai acabar? Vai ser a catástrofe? Ah, não. É, se o Lula ganhar, eu deixo o Brasil, porque é, ele é um líder radical. Eu era uma incógnita, né? O Riva e cara trabalhador operar Ele ganha presidente, ele vai radicalizar, ele em algum momento ele vai. a construção que, que foi se colocando, se, ao invés de ser um, um candidato que alguns diziam que parecia um perfil sindicalista, para um perfil de estadista. Era, era, era uma campanha em que cada vez que eu entrava no debate, eu entrava com a certeza, sabe, que eu seria o próximo presidente da República. Eu nunca tive tanta certeza. Neste momento. O Tribunal Superior Eleitoral declara que o ex-operário Lula chegou lá. Quero agradecer às mulheres e aos homens deste país que fizeram com que a esperança derrotasse o medo. Hoje, é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo. Se não fosse o dedo de Deus, não era normal que um retirante de Caetés, que fugiu para não morrer da fome, se transformasse em Presidente da República do Brasil. Olha lá, Lula aqui. Vamos lembrar a música de novo. É Lula lá, o Presidente do povo. A Dilma vai continuar o projeto dele. E eu tô com ele, porque deve ir. Lula é Lula e Dilma é Dilma. A democracia propiciou que a gente elegesse o primeiro operário presidente da república. Propiciou que a gente elegesse a primeira mulher presidente da república. Logo após a minha eleição, segunda eleição, a elite política desse país a mídia, a Globo, né? mais um pedaço da própria elite econômica, que expressa no parto amarelo. Elas olharam e disseram, não podemos achar que através do voto popular, do voto direto, do voto secreto, nós vamos ser capazes de conseguir o um espaço político que nos permitirá, que nos permitirá construir uma nova agenda para o Brasil que não seja essa, essa agenda Lula petista E aí eles endoidaram, porque a reeleição da Dilma era a perspectiva: será que esse Lula vai voltar? A Lava Jato foi um instrumento que a classe burguesa, os endinheirados usaram para destruir Lula e, se possível, destruir o partido que Lula representa. <risos> Agora vamos, vamos não só retirar o PT, vamos retirar o povo de novo né? da arena política por mais de 500 anos. Esse foi o ponto, né? comandado pela Rede Globo e pela Lava Jato. O Lula tem condições de sair por cima ainda tentando que o tempo se carregue e desmoralizar ele. Já está acontecendo, agora precisa tempo. Quando o tempo passa, você nunca ninguém precisa se preocupar e se vingar. Fica sentado, senta no topo e espera. A história muda. E as pessoas vão obter o lugar que elas merecem. O povo vai fazer justiça ao Lula, calma. Ainda o Lula não morreu ainda. Eles não conseguiram matar o Lula. Não conseguiram acabar com o Lula. Eu não tenho nem raiva do Moro, nem do Zidro. Eu, eu, eu trato eles duro, que é para eles saberem que eu não aceito que eles me tratem como eles estão me tratando. Mas eu não tenho raiva. Eu, sabe, cada um compra a sua função na sociedade. E vamos ver quem tá certo. Nós queremos, temos de ver os próximos capítulos e, sobretudo, é ativamente participar, cada um de nós, e resistir. É que é a outra palavra além da esperança: resistir. A história mal começou. Alguns pensam que ela terminou.